Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse pijaminha aqui, ó, o nosso pijaminha verão. Olha só que charme que é esse pijaminha, gente. Vou virar aqui para vocês verem. Olha só, é um charme e fácil, fácil, fácil de fazer. Vocês vão amar fazer essa peça maravilhosa aqui. Bora lá fazer a nossa peça, então?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 bora, pessoal, fazer o nosso pijaminha verão. Bora lá. Vamos lá, que a gente vai precisar de lastec, tá? A ribana, tá? E malha. É isso que a gente vai usar. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Bem básica, pro verão mesmo, tá? Bem básica mesmo, tá? Eu já vi que o pessoal aí do canal, o pessoal aí, os meus alunos... Tanto do canal, quanto lá do site, estão gostando das peças básicas. Então, eu tô trazendo bastante peça básica pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Que é a nossa ribana. A frente, uma vez dobrado. E as costas, uma vez dobrada, tá? Tem a marcação aonde você tem que passar o lastec, tá bom? Então, bora lá, bora fazer a nossa peça. Bora. Produzir aí, né, gente? Bem básica, bem fácil de fazer, tá? A... Antes de tudo, a gente vai passar o lastec, tá? Como eu disse, tem aqui a marcação. Então, é só você fazer um pique. Ou nem precisa de marcação, né? É daqui até aqui. Então, é bem facinho. Lastec, como que você faz? Você pega ele aqui e coloca na tua carretilha, Tá? Aqui eu já tenho uma carretilha com lastec, é fácil, é só, não precisa puxar, é só você colocar ali, tá? Ó, colocou a carretilha com lastec, lastec só vai na parte das costas, tá? Aí a gente vai passar aqui, tá? Vamos tirar a carretilha do Lastec. Gente, o Baroque tá aqui comigo, como vocês já sabem, né? Ano novo, mas tudo continua a mesma coisa, né? O Baroque está aqui comigo e esse ronco que vocês estão ouvindo é do de Tucujo, tá? Então, vocês vão escutar bastante ronco aí. Porque eu nunca vi um bichinho roncar tanto. Mas acho que nada que vai atrapalhar o nosso trabalho, hein? Então aqui a gente vai agora colocar ombro com ombro aqui, tá? Pegar a frente nas costas. Você pode estar tá passando um overlock, que a gente não vai passar overlock, tá? A gente vai deixar assim mesmo sem overlocar, mas você pode estar tá overlocando, né, para dar um acabamento melhor. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Se você tiver o aparelhinho, fica melhor, tá bom? Ó. uma vez pra dentro e uma vez... Duas vezes pra dentro e uma vez no meio E aqui a gente vai abraçar Aqui A parte do degote aqui Pra gente é, dar uma leve puxada na ribana Tá? Ver se tá tudo ok Pra gente ir passando, tá? Uma peça fácil e rápida de fazer como eu disse, eu tenho visto que vocês têm gostado, então, eu tenho caprichado nas peças rápidas de fazer, que não vai tanto tecido, né? Pra vocês estarem vendendo, ó, peça fininha, gostosa, né? O bebezinho de quatro patas dormir de pijaminha, né? E você pode fazer um pijama também parecido com o mesmo tecido para você para o seu bebê humano, para os dois dormirem juntos, olha pegar Ideia maravilhosa. Ou até mesmo fazer para vender, né, gente? Ó, então aqui a gente pregou a ribana aqui no um degote. Agora, a gente vai pregar a outra, o outro ombro, tá? Encontrando bem aqui a ribana, tá bom? assim. A dica que eu dou pra vocês é aqui na ribana aqui, que sobrou, vocês que não querem na overlock, é passar... Um três pontos, né, na costura aqui, para dar um acabamento melhor, tá? Ó. E daí o acabamento fica melhor, a peça fica mais forte. E você que não tem, não tem overlock e não tá com paciência pra fazer a costura inglesa ou francesa, você fazendo isso aqui dá um acabamento melhor, olha só, tá? Então, ficou assim. Agora a gente vai passar a ribana aqui, tá? Na cava da, das mangas aqui. E já vamos passar a ribana aqui no, no, no nosso pezinho aqui, tá? Então, bora lá. Mesma coisa, a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez aqui no meio. E vamos colocar a nossa peça aqui no meio, tá? Uma leve puxada... Olha o ronco do garoto, gente. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça. É uma peça básica. Dá pra vender bem baratinho ela, né? É um pijaminha básico, dá pra vender bem baratinho. Vai pouco material para fazer essa peça. Uma parte a gente já passou, vamos passar na outra. A gente está fazendo tamanho 3, mas ela está à venda lá no site, tá? Até o tamanho 11, mais os tamanhos especiais, tá? Então, as peças que a gente faz aqui no canal, elas estão à venda lá no nosso site Animania Pet Molde, tá? O link tá aqui embaixo, tá aí nos comentários também, vou deixar o link, caso você queira adquirir esta modelagem completa. E me dizem, vocês já estão se preparando para o inverno, gente? O inverno não deixe para última hora, tá? O inverno é a época que a gente mais vende, mais vende roupinhas pet, mas no verão a gente também pode vender muito, tá? Só fazer as peças certas, que você consegue vender bastante no verão, tá? A gente tem um curso aí, maravilhoso, moda pet cheio da ferida, primavera, verão, tá? Tá aí o link aí embaixo, pra você que quer é aproveitar... Aproveite, tá? Na promoção. E esse curso tem muitos peitorais, muitos vestidos maravilhosos. Ele é muitos peitorais maravilhosos para eles e para elas, tá? Também tem, se você já quer se já quer se preparar para o inverno ainda, tá? não deixar nem cliente teu na mão, não, não faltar... Produto para você, não faltar modelagem. Também temos o um nosso curso de inverno, né? De outono e inverno, maravilhoso. Só peças maravilhosas, quentinhas, para você arrasar aí no teu ateliê, tá? E também temos um curso maravilhoso de camas, gente. Camas maravilhosas. Você quer arrasar nas fantasias? Temos a quinta edição também, que é de Fantasias. Você vai amar. Então, temos peças aí, cursos aí para todos os gostos. E também temos o nosso site de modelagem avulsa, como eu já falei, né? São modelagens maravilhosas. Né? Modelagens que você vê aqui no canal, você vai encontrar lá na nossa... No nosso site, né? Ou você que já adquiriu essa peça maravilhosa aqui, né? Que você está assistindo aí pelo site. Deixa eu te falar dos nossos cursos. Tem vários cursos maravilhosos com peças exclusivas, tá? Que você não encontra aqui no site. Só quem tem o curso tem, tá bom? Aí, se você... Quiser, dá uma olhada lá no nosso canal, Animania Pet Molde, e na descrição tem o link dos cursos. Aqui a gente vai fechar, tá? Fechar o ombro. vai passar, vai dobrar aqui essa costura que a gente acabou de fazer e passar uma costura aqui para firmar bem, tá? Para dar acabamento, porque aqui a gente está trabalhando sem overlock, né? Eu tenho overlock ali, mas resolvi trazer assim para vocês, para mostrar como dá para fazer na reta, né? Você tem também tem a opção de estar tá fazendo na costura francesa, né? Mas para quem quer fazer as coisas mais rápido, não quer estar tá costurando e depois costurando de novo, então a gente ensina a fazer assim, tá bom? Então agora aqui, aqui como dizia minha mãe é o pulo do gato, tá? Então, a gente vai vir aqui, tá? Por aqui. E a gente vai passar esse, essa nossa ribana até aqui. Daqui a gente vai deixar sobrar um, um tanto da perninha aqui, tá? E já vai pegar aqui e passar aqui, tá? Mesma coisa, a gente vai deixar sobrar aqui o um, mais ou menos o tanto da perna, um pouco menos, né? Pra ela ficar bem franzidinha. E já vai pegar aqui, tá? E vai vir pra cá, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Mostrei ali pra vocês. E agora, vamos mãos à obra aqui, tá? Mesma coisa, dobramos a nossa ribana, né? E vamos pegar aqui. Aqui. Dentro aqui aquela leve puxada, né? Ó leve puxada, aqui colocamos aqui. Olha só que peça mais fácil de fazer aqui ó. A gente dá uma leve puxada e vai medir certinho aqui, tá? Assim. Então, a gente já pega aqui e já coloca aqui o nosso outro pezinho. Tá vendo aqui como é que vai ficar? Ó, tá assim. É bem facinho de fazer, gente, é maravilhoso. E vamos seguindo aqui, tá? Dando a nossa leve puxada aqui na nossa ribana. Se você não tiver elástico, você pode colocar elástico no lugar do lastec, tá? Aqui de novo a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aqui. Deu certinho aqui, a gente vai colocar. A nossa outra perninha aqui. E vamos seguir aqui. Olha só, que charme que tá ficando a nossa peça. Você pode fazer com outras cores. Usa ribana boa, tá gente? Usa ribana boa. Compra lá na Felipe Malhas, Felipe Malhas tem umas ribanas maravilhosas. Até aqui, olha só como que ficou as nossas perninhas. Deixa eu cortar o fio. perninhas, ok? Agora vamos fechar aqui o outro lado aqui, tá? Vamos fechar o outro lado aqui, arrumar direitinho a nossa ribana aqui de cima, de cima. arrumar direitinho a nossa ribana aqui de baixo. Tá o excesso aqui Da ribana aqui já tá ok E vamos fazer aquela costura que a gente fez lá do outro lado, tá? Dobrou Dobrou aqui cortar todos os fios já avisei para vocês que quando se trata de roupas de pet tem que estar com os fios todo cortadinho vamos virar no direito Nosso pijaminha pronto, nosso pijaminha de verão, pijaminha de verão. Olha só que charme que ficou aqui: ó, as perninhas, onde vai colocar as perninhas, né? Deixa eu cortar esse fio aqui que sempre fica o fio, ó, as perninhas aqui e ó, as costas, como que ficou. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Uma peça fácil, rápida de fazer e quase não gasta muito material, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, gente. Dá sim para ganhar dinheiro no verão com roupinhas pet, tá? E beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!